Vamos explicar como se faz o updating, a atualização de temas no Drupal. Para quem já está habituado a fazê-lo nos módulos, o processo não é diferente. As necessidades são as mesmas e os cuidados também, desde a ativação do módulo ou da opção de modo de manutenção do site para proceder às atualizações até dar prioridade às atualizações de segurança. Os temas não estão tão sujeitos a modificações como os módulos, mas convém ter os mesmos cuidados e respeitar as atualizações. Nós vamos fazer a experiência com o Adminimal, um tema admin eh, alternativo ao 7, e o que fizemos foi não instalar a última eh, versão recomendada antes de visitar as releases anteriores e instalar a 15, precisamente para que o sistema tenha a oportunidade de se queixar. A instalação foi feita como habitualmente em Sites of Things. Seja tema de administração ou tema de front-end, desde que seja com tribo, seja um tema custom, é aqui colocado. Visualizando o interior deste tema e de qualquer outro tema, nós encontramos sempre um ficheiro importante que Uh, apresenta a identificação do tema, que é o Info, e neste Info temos a oportunidade de verificar, no caso do Adminimal, uh, uma secção, isto não é exclusivo do Adminimal, é de qualquer tema ou módulo grupal, e é esta informação na parte final do ponto .info que nos, eh, ou que permita ao Drupal, ao sistema Drupal, saber exatamente qual é a versão que está instalada e, mediante consulta eh, regular ao repositório Drupal.org, saber se existe ou não uma um, a versão mais atualizada, propondo os updates. E nós temos um date stamp, um date, um date stamp precisamente é um uma data em que foi colocado o projeto uh, no Drupal.org. Uh, esta versão, que é compatível com o Drupal.org versão 7, e uh, foi gerado este script para identificar e para dar estas informações depois de updating ao próprio, à própria instalação Drupal. Voltando ao nosso site, nós vamos à área da aparência e vamos visitar a secção dos temas Disable, fazemos o Enable do add Não acontece nada, simplesmente porque o Bartic bar é um tema front e está por defeito e o 7 continua por defeito. O que vamos ter que fazer é ir à secção da Administração do Tema e escolher em alternativa o add minimal. Nós temos imediatamente o Efeito, temos ativo o tema e temos já colocado como eh, tema administração por defeito em vez do 7. Ao consultarmos eh, as secções verificamos que existem alterações de look and feel. Nos updates, na secção dos updates da aparência, também somos informados que existe uma uh, instalação uh, mais recente e que é recomendada. Aliás, isto, existe aqui um erro na identificação da instalação, que devia ser 7.1.15, mas uh, está aqui identificado. Deveríamos, portanto, proceder da seguinte maneira, ir à secção do uh, nosso... Template, apagar o admin, admin theme, substituir pelo pacote mais recente e uh, fazer o uh, refresh do, da caixa, sempre na área da configuration, performance, development, development performance e limpar a caixa. Ao fazer o Clear Cache, então o Drupal era informado de que eh, tinha sido instalado ou instalada uma nova versão. E a partir daqui veríamos que eh, o update desapareceria e a lista apresentaria o admin mão última versão. É assim que se faz o update de temas, portanto não tem nada, nenhum preparo especial. Devemos, no entanto, levar muito a sério a atualização de temas, tal como levámos outros módulos, sobretudo se tratar de eh, atualizações de segurança, como é muitas vezes o caso.